Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós discutimos sobre a primeira divisão meiótica. Nós vimos que a primeira divisão meiótica possui quatro etapas: a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. No vídeo, nós também sintetizamos as características principais de cada uma dessas etapas. Nesta videoaula, vocês vão continuar a aprender sobre a meiose. Nós iremos agora para a segunda divisão meiótica. Então, vamos lá! A segunda divisão meiótica assemelha-se à mitose. Cada uma das células formadas na primeira divisão meiótica possuem N cromossomos duplicados. Ao final da segunda divisão meiótica, cada uma dessas células de cromossomos duplicados dará origem a uma célula com N cromossomos não duplicados. Ou seja, de cada uma delas, dará origem a duas. Então, no final, nós teremos quatro células de N cromossomos não duplicados. Na prófase 2, os cromossomos condensam-se. A carioteca e o nucleolo desaparecem. Veja que os cromossomos se espalham pela célula e as fibras de fuso elas começam a se originar. Temos aqui também que, na prófase, há uma movimentação dos centríolos para as regiões opostas da célula. Os cromossomos começam a parear na região equatorial. Na metáfase 2, os cromossomos alinham-se na região equatorial. Na anáfase 2, os centrómeros separam-se, e cada cromate de irmã dirige-se para um dos polos da célula. Nós tínhamos aqui antes um cromossomo, com duas cromátides irmãs. Aqui está o centrômero. Então, na anáfase, cada cromátide irmã vai para um dos polos da célula. É o que essa etapa ilustra bem aqui. Então, os centrômeros separam-se, e cada cromate de irmã dirige-se para um polo da célula. Na telófase, os cromossomos irmãos estão nos polos da célula. Então, as fibras de fuso desaparecem, e a carioteca e o nucleolo se organizam novamente. Após isso, os cromossomos descondensam então, inicia o processo de citocinese, que é a separação das duas células-filhas. Então, aqui na telófase 2, nós temos o desaparecimento das fibras de fuso, organização da carioteca e do nucleolo, e a citocinese. Bom, e com isso, nós finalizamos a meiose. Espero que você tenha compreendido. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!